Quer aprender como fazer esse coração cinematográfico? É muito rápido e os materiais são fáceis de encontrar Então confere o vídeo E aí pessoal do outro lado, tudo beleza? Eu sou Otávio Seiji com o um coração na mão E vocês estão aqui no leite com biscoito Se você aí é do outro lado nunca se sentiu amado por ninguém Ninguém deu o coração pra vocês Então eu tô te ensinando a fazer um Pra você se sentir completamente amado pra sempre Como vocês sabem Eu sou apaixonado por séries de vampiros Lobisomens, bruxas e criaturas do outro lado E na série The Vampire Diaries Eu acho que tipo de todas as séries que eu já vi É a série que mais tem o recorde de corações arrancados Os vampiros de lá arrancam o coração das pessoas Com uma facilidade que até parece que as pessoas são feitas de papel Tá? Ah. Dessa maneira, eu decidi procurar e correr atrás de tutoriais e coisas que eu pudesse fazer em casa de uma maneira rápida e fácil ou um coração ou qualquer outra parte do corpo que eu achasse interessante de ser feita. Eu me deparei com alguns tutoriais e fui misturando várias coisas até eu chegar nesse resultado. É muito rápido de fazer e os materiais você encontra também muito, muito fácil mesmo. Tipo, no mercadinho do lado da sua casa, na esquina onde tem uma farmácia. E na sua torneira, água, a menos que você não pague a conta. Então, se você gosta de coisas desse tipo e quer se sentir amado para sempre, confere aí o tutorial. Para fazer o meu coração, eu vou precisar de um recipiente para poder misturar tudo, espátula, meio copo de glicerina, meio copo de água, meio copo de gelatina incolor e sem sabor, sangue falso, uma taça do tamanho do meu punho, e celofane. Eu adiciono toda a glicerina. Agora adiciono água e misturo bem. Aos poucos vou colocando a gelatina e vou mexendo bastante. Para a receita funcionar, glicerina, água e gelatina têm de estar na mesma quantidade. O ponto da mistura é homogêneo. Ela vira uma pasta pronta para ser moldada. Eu faço uma cama para gelatina dentro da taça com o celofane. O coração humano é do tamanho do seu punho. O formato da taça é similar ao do coração real. E o celofane irá compor as texturas das artérias. Coloco toda a massa de gelatina dentro do celofane. para fechar. Eu giro o celofane até que a gelatina fique bem presa sem vazar e coloco o que sobrou do plástico para dentro da taça. Isso vai ajudar a dar uma impressão ainda mais real no coração. Espera uns 40 minutos para secar ou acelero o processo colocando a taça com gelatina na geladeira. Depois de seco, eu tiro a taça, abro o celofane. <risos>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 É aí pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aquisição cardíaca Se vocês fizerem esse coração, me mandem imagens, mandem fotos Eu vou gostar muito de ver o trabalho de vocês aí do outro lado Dia 25 de fevereiro foi o aniversário de um ano do canal E ainda estamos com a promoção onde você vai estar concorrendo a um par de lentes de contato, uma caneca exclusiva do canal Um desenho meu feito exclusivamente pra você e ainda vou filmar pra postar aqui no canal E uma carta com a minha letra pessimamente horrível mas que eu vou estar falando com vocês e a gente vai estar trocando alguma ideia. Pra você participar da promoção, é só você ir lá na fanpage do canal. E vai ter tudo bonitinho especificado pra vocês. Mas não se esqueçam, dia 25 desse mês vai ser o sorteio, então corre lá. Se vocês gostaram dessas lentes de contato que eu tô usando, vocês vão encontrar no site da Pracy, que vai estar tá aqui embaixo na descrição. Não se esqueçam de curtir a fanpage do canal, me seguir no Instagram e me seguir no Twitter. Outra coisa muito importante que me ajuda muito é você deixar o seu like e se inscrever. Não se esqueça também de compartilhar o vídeo se você gostou. Até a próxima e falou! Esse é o um vídeo que você me sem assim, da sua roupa.